Hello, hello! O meu nome é Frederico Santarém e hoje vou-te falar um pouco sobre o que é que eu estou a fazer agora nos mercados. Será que estou a vender tudo em pânico por causa destas guerras que estão a acontecer? Ou será que não? Vamos ver isso já a seguir. Todos os dias os mercados chovem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma.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 Com toda esta situação que está a acontecer do ponto de vista militar e que é verdadeiramente trágica para a humanidade, sem dúvida alguma não há nada que justifique uma guerra, é o pior evento humano que pode acontecer porque não há ninguém que ganhe, toda a gente perde sempre, inclusive os países atacantes, ok, perdem sempre, uh, perde-se vidas, perde-se do ponto de vista económico, perde-se do ponto de vista social, perde-se do ponto de vista de governança, perde-se de todos os pontos de vista que se possa pensar, mas muito importante é nós percebermos enquanto investidores o que, é que, o que é que nós devemos fazer ou não durante estes períodos mais conturbados. E por isso eu queria partilhar contigo neste vídeo que vai ser muito rápido, muito curto, queria partilhar contigo o que é que eu estou a fazer nestes momentos nos mercados financeiros e uh, para, para poder ajudar de uma forma também poderes tirar aqui indicações que, que te possam ajudar a investir melhor. Esse é esse o meu objetivo. E quero já deixar aqui bem claro que neste momento eu não estou a vender as minhas ações, ok? Não, não estou a desatar, a entrar em pânico como... 99% do mercado e vão a correr vender tudo porque esta guerra vai levar a que os mercados colapsem completamente e, meus amigos, há, há aqui duas realidades que nós temos que ter noção. Uma é, nunca vais conseguir adivinhar os fundos no mercado, ok? Lá porque o SP500 caiu já cerca de 15% e o Nasdaq já caiu mais de 20%, tu não vais saber se o Nasdaq vai continuar a cair até aos 40% ou se o SP500 vai continuar a cair até aos 20%, 30%, 40% também. Não vais conseguir saber, ok? E quem te está na internet se encontrar alguém a dizer que sabe exatamente até quando é que vai cair, está-te a mentir. Por isso foge a 7 pés dessa pessoa, tá bom? Não dá mesmo para adivinhar os fundos dos mercados, os grandes investidores mundiais estão fartos de dizer isso, mas infelizmente as pessoas continuam a não seguir estes sábios conselhos e continuam a tentar adivinhar a direção do mercado e então vendem hoje ou vendem durante os primeiros dias de guerras com medo de que as coisas caiam ainda mais para depois poder entrar mais tarde nos mercados quando as coisas acalmar. Deixamos este qual é o segundo ponto que, que me traz aqui é que se tu fizeres isso, se tu venderes no início de uma guerra com medo de que os teus ativos vão desvalorizar para depois comprar mais tarde, quando as coisas estão mais calmas, o que vai acontecer, garanto, tu vais vender aqui, tu vais achar que tens muita razão porque as ações vão continuar a cair, a cair, a cair, a cair, e depois elas vão começar a subir um bocadinho, a subir, a subir, e tu vais dizer ainda não está no ponto, ainda não está no ponto para eu comprar elas vão cair mais, elas têm de cair mais e as ações vão continuar a subir, a subir, a subir e de repente tu já as vais comprar aqui, que é um preço superior àquilo que vendeste. E estás a fazer exatamente o contrário do que se deve fazer nos mercados acionistas. Estás a comprar caro e a vender barato. Então não caias nesse erro tremendo que 90% ou mais dos investidores à vontade comete e investe mesmo em tempos de guerra. Uma vez mais, guerras são a coisa mais idiota que o ser humano consegue uh, cometer, mas também as guerras em termos de mercados trazem grandes, grandes oportunidades, porque muita gente entra em pânico e vende tudo ao desbarato. Põe-se uh, empresas que não valem nada, sem dúvida alguma, a, a cair 60%, 70%, 80%, ótimo para elas, mereciam, mas também... Caem as excelentes empresas, empresas com excelentes fundamentais. E por isso o que eu estou a fazer neste momento é reforçar, muitas vezes, em empresas que têm carteira, que são absolutamente fantásticas, empresas que têm balanços financeiros absolutamente sólidos, que, que nadam em dinheiro. Muitas delas não têm dívida alguma, outras têm dívida que é assim, é um, uma, uma migalha, ok? Faça o dinheiro tudo que têm em caixa. Empresas bem geridas, com receitas crescentes lucros crescentes, balanço financeiro sólido, free cash flow, fluxos de caixa livre fortes, distribuem dividendos, recompram ações, remuneram os acionistas, são bem geridos, muitas vezes por famílias fundadoras, é absolutamente fantástico e, e é essas empresas que tu deves reforçar ou comprar pela primeira vez durante períodos de guerra, ok? Vamos ver mais guerras. Lamento informar, eu estou ainda a ler aqui um, um, um livro que, que é bastante interessante sobre a, a história da bolsa. Tem aqui uh, é, é curioso porque tem aqui passagens de, dos anos 1700 e tal, 1800 e tal, com vários períodos de conflitos uh, geopolíticos e que muitas vezes colapsam as bolsas no curto prazo e levam a grandes ganhos no longo prazo porque lembro-te também de uma coisa, e é a minha nota final para este vídeo, a guerra também traz grandes, grandes investimentos em termos tecnológicos e traz grandes progressos tecnológicos durante estes períodos em que os conflitos duram. Por isso, foco nas empresas com grandes fundamentais, é o que eu estou a fazer neste momento nos mercados, não estou a vender o meu portfólio porque não sei quando é que os mercados vão deixar de cair e quando é que toda a situação se regulariza, ninguém sabe e por isso eu quero é ir aproveitando os saltos que os outros investidores nervosos, super em pânico e que só pensam no curto prazo, me estão a oferecer para assim comprar mais, reforçar nas excelentes empresas e potencialmente até adquirir empresas novas para o meu portfólio que não tinha porque estavam caras e de repente começam a estar a preços muito, muito sensatos. Ok? É esta a mensagem que te quero transmitir hoje do de, de que estou a fazer nos mercados espero que contribua aqui para o, o teu conhecimento, para também o teu comportamento em termos de bolsa e tudo o que eu te peço é que deixe aí o teu mega like, okay? ponha aí bem azulinho, de um mega like para que este vídeo possa chegar a mais pessoas. Ajuda assim a crescer este canal que já está a ajudar milhares e milhares de portugueses a investir melhor nas ações. Um forte abraço lucrativo. Tchau, tchau.